Fala rapaziada, estamos de volta no canal De volta com um jogo que eu já trouxe há muito tempo No meu, no meu presunto defuntício canal eu joguei uh, Esse aqui é o Squad, tá galera? É um game FPS, é um simulador real Aí de batalha, de guerra Não é muito conhecido por ter um gráfico maravilhoso, lindo Mas é, de fato, um simulador de guerra muito bom Tá, é... Não sei se derrubei Ah! <risos> Já começa assim? Olha essa arma dele, eu posso pegar? Já peguei um pau no cu aqui Obviamente, né galera? Jogão de guerra multiplayer E esse aqui é o squad, tá? Não, tá na Steam Não é barato, tá? Tá, tá, tá um preço é, bem... bem salgadinho ah, quando eu paguei, eu paguei cento e pouco Não me lembro ao certo mas enfim, é um jogo de guerra, tá simulador de guerra, multiplayer, nesse naipzão aqui que vocês estão vendo aqui, já levei um frango ali, enfim, já entrei no server como? Bagulho doido, cento entrei cento só vamos, ó, o pipoco tá comendo pra cá, vocês estão vendo aí que o HUD, ele é bem simples, né? Não é uma parada é, é cheia de coisa na tela, você só tem a bússola aqui no canto inferior aqui, no canto inferior não, não. ai, tô tomando, tô tomando, tô tomando Tomando, Os caras estão tá tudo desconectando ali Bom, eu não sei de onde veio aquele tiro ali não, velho. Não sei de onde veio aquele tiro eu Vou correr pra cá, ó. O jogo tem vários servers pra você entrar, tá galera? Tem diversos tipos de arma Vocês estão vendo ali que você quando mata Vocês viram que eu matei o cara ali? Não mostra que você matou o cara, tá? Cara, eu tô com um pouquinho de medo Porque o tiro tá comendo solto por aqui e aqui os caras é tudo rato. E essa aqui é. Eu, tô em... eu entrei no jogo, galera, e comecei a gravar. Só pra vocês terem uma ideia. Então, só vamos. Vamos indo andando por aqui. Dando uma olhada na rapaziada. E é o seguinte, galera: guerra é guerra, né, pai? Vamos cair aqui, xento O tio tá comendo pra cá, mano. Vamos ir no, no meio das. Cara, eu dei muita sorte de pegar aquele arrombado ali. Ó, ó, o tancão passando lá, viado. Eita porra. Só vamos. Esse server aqui é um server. Ó. Tem presunto aqui. Aê, tem alguém atirando. Moleque, eu vou tomar um susto quando eu tomar pouco. Vai ser tipo Escape from Tarkov. Bom. Vamos indo? Ó, tá tendo tiro pra cá, ó. Tá tendo tiro pra cá. Vamos dar moqui aqui. Moleque, o pipoco tá comendo aqui, ó Ó ali, ó ah, Esse é do meu... Esse é meu squad, esse é meu squad Viado, o bagulho tá comendo aqui, hein Vou entrar aqui no bololô, vou entrar aqui no bololô Ali é meu squad Vou por aqui, não, moleque. O bagulho aqui tá, tá feio. Ai, tomei! Nossa! Moleque, só vem o sangão. é mais ou menos assim, tá, galera? Que funciona o jogo. E. Bom. Bom, galera, é o seguinte: agora eu tô num mapa diferenciado aqui, tá? Ah, esse aqui é um mapa mais. com ruínas, né? Meio que uma cidade toda fodida. Não sei, Israel, sei lá Porra essa aqui que a gente tá e, enfim é... é como eu falei, né É, um jo... é uma gameplay mais é pra vocês analisarem o game E verem se de repente vocês querem Que eu traga uma, uma, uma série Como eu faço da do raybon Six, trazendo as partidinhas aqui Eu acho que esse jogo aqui Tem uma pegada mais lenta, tá Então eu acho que, eu, eu não sei se uma série Todo dia de vídeos desse jogo Seria bacana Mas, nossa, nossa, nossa Tá comendo solto o tiro, velho é, então esse mapa aqui é o um mapa com mais, é, com mais lugares para você camperar, né velho? Essa que é a realidade e Enfim galera, repetindo tudo que eu disse no primeiro vídeo, no primeiro mapa Jogo, simulador de guerra, tá? Não tá barato, não tá barato Me lembro de ter pagado 170, 160, não me lembro ao certo, que eu comprei no ano passado esse jogo Mas eu acho que para quem gosta de jogo FPS, vale a pena, né? Quem vai gostar muito desse jogo aqui é o Zero então é foda, é foda que você nem vê os caras, tá ligado? Ó, você não vê, cara. Você só fica ouvindo os tiros dos caras e tá todo mundo... ...mufumbado em algum lugar e só tá eu aqui correndo no meio. Eu tenho certeza que o que eu tô fazendo aqui é merda. Daqui a pouco vocês vão ver o sanguinho subir na minha cabeça aí, porque... ...tá tipo muito errado o que eu tô fazendo. Mas vamos lá, né? A intenção é mostrar o game. Eu vou correr aqui mesmo, ó. Foda-se. Ó, eu vou aqui, ó. Tem um cara do meu squad aqui. Morreu um mano aqui. Pra onde você foi, véi? Tá. Aqui é o meu squad também. Tô com de tomar um tiro. Vambora. Bati aqui com o Caio. Bom, o tiro tá comendo pra lá, ó. Agora eu não sei. Nossa, o tiro tá comendo. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, meu Deus do céu! Uh, uh, uh. Não vi de onde veio esse tiro, mano. Fiquei meado, hein? Fiquei meadaço, fiquei meadaço. Pior que não sei de onde veio esse tiro, velho. Não sei de onde o tiro veio. Vai que veio do milharal. Vou sair pra morrer logo. Na verdade não vou, não. Vou dar a volta por aqui. E enfim, galera, esse aqui é o Squad, tá? É. Já não tem como não se repetir, né? Oh, lá lá lá, lá, lá é... Ui, cadê, cadê, cadê, cadê, cadê? Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Meu parceiro tá atirando aqui, mas eu não vejo, mano. É nas costas, ó. Tá tirando nas costas. E eu tô muito miado. Parece que eu vou morrer a qualquer minuto. Ó, oh, passou um vagabundo lá atrás, ó. Eu vou morrer, cara. Ih, morri. Morri porque não tinha nenhum médico por perto. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, tá? É um jogo que eu não, não conheço. Não, é, na, na verdade, não jogo, né? Então não esperem grandes é, jogadas nesse vídeo. Mas esse aqui é o Squad, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, deixa um like. Valeu!